Quer fazer a dieta low carb e está perdida? Então fica até o final desse vídeo e veja como fazer a dieta low carb do modo certo e simples. Olá, seja bem-vindo ao canal Reconquistando Meu Peso. E antes de irmos para o conteúdo desse vídeo, se você gosta de receber dicas e receitas para emagrecer e ter uma vida mais saudável, já se inscreva no canal e ative o sininho. Pois assim, quando eu postar um vídeo novo no canal, você será notificada pelo YouTube e não perderá nenhum vídeo. Já deixa seu like e compartilha para ajudar o canal, pois se você não interagir, o YouTube entende que esse vídeo não é relevante para você. Sendo assim, não te notificará de novos vídeos e cai entre nós. Esse vídeo merece um like, né? Agora vamos ao que interessa. O que é uma dieta low carb? A dieta low carb é um estilo alimentar que prioriza uma alimentação baixa em carboidratos. Há muitas variações de uma dieta low carb. Dieta paleo, dieta cetogênica, dieta LCHF, entre outras. São apenas metodologias diferentes e todas funcionam pelo mesmo motivo, que é a redução de carboidratos. Quais os benefícios da dieta low carb? Perda de peso rápida, redução da pressão sanguínea, diminuição dos triglicerídeos, aumenta a saciedade. Trocar o combustível do corpo de carboidrato para as gorduras naturais, além de dar mais energia, nos sacia por muito mais tempo e por conta disso nos auxilia no emagrecimento. Aumento do HDL ou colesterol do bem. Uma alimentação rica em gorduras naturais e baixa em carboidratos aumenta os níveis do HDL, o colesterol bom que ajuda na redução de doenças cardíacas. Controle dos níveis de insulina. Quando comemos carboidratos, eles se transformam em açúcar na corrente sanguínea, elevando a insulina e auxiliando na ativação do acúmulo de gordura corporal. Com a dieta low carb, os níveis de insulina reduzem, ajudando tanto o emagrecimento como na diminuição de doenças relacionadas ao aumento da insulina. Quanto posso comer diariamente na dieta low carb? Em uma dieta de baixo carboidrato, low carb, o melhor é contar a quantidade de carboidratos líquidos que você consome no seu dia. Se você precisar perder mais de 10 quilos, Procure não ultrapassar a faixa das 20 gramas de carboidratos líquidos. Fica tranquila que vou explicar o que é carboidratos líquidos. Quer perder menos de 10 quilos? Consume em torno de 35 a 40 gramas de carboidratos líquidos por dia. Carboidratos líquidos. Para quem não sabe, carboidratos líquidos nada mais são que os carboidratos totais menos as fibras dos alimentos que você consome. Por exemplo, um abacate tem cerca de 17 gramas de carboidratos totais. Mas, subtraindo o valor das fibras, fica com o valor final de carboidratos líquidos em torno de 3,65 gramas, ou seja, uma ótima pedida de fruta low carb. O que são carboidratos? Carboidratos são açúcares presentes não só no pão, bolo ou macarrão, como em frutas, legumes e verduras. Isso não significa que você deva cortar verdura, legumes ou frutas da alimentação, mas escolher consumir o que tenha menos carboidrato. Não conte calorias. Para quem fez isso a vida toda é difícil, mas vamos deixar esse mau hábito, que definitivamente não vai fazer você emagrecer e sim engordar mais ainda. Cuide dos carboidratos sem se preocupar com calorias. Pese-se. Sem medo, veja seu peso e trace suas metas. Escolha a frequência da pesagem. Eu, por exemplo, me peso sempre na sexta-feira. Não esqueça de tirar medidas. Além de monitorar os avanços no peso, é legal anotar as medidas. Pode ser que na mesma frequência que for escolhida para a pesagem, você vai ver como é recompensador analisar isso também. Até porque, eventualmente, a perda de medidas é mais acelerada que a de peso. Tenha um objetivo. Defina o peso que pretende chegar. Se tiver muito peso a perder, pode dividir suas metas. Um pouco agora, outro tanto depois, com calma e sem estresse. Você vai chegar lá. Crise seu diário alimentar. Há diversos apps na internet atualmente que servem para isso. Nele você inclui tudo o que come durante o dia e ele vai gerando o um total de carboidratos líquidos, gorduras, proteínas e demais dados. Prometo deixar alguns aqui na descrição do vídeo. Sem bancar a espertinha. Não gaste sua cota de carboidratos líquidos em alimentos processados. Não é uma maneira saudável de levar esse estilo de vida. Foque em comida de verdade, sem rótulo ou químicas. Vá no médico. Tem algum problema de saúde e quer mudar a alimentação? Não deixe de consultar um nutricionista antes de sair mudando seu cardápio. Lembrete as grávidas em processo de amamentação. Reduzir drasticamente o consumo de carboidratos vindos de frutas e vegetais é perigoso e não deve ser feito nesse momento da vida, tanto o feto como o bebê. Precisam do máximo de nutrientes e vitaminas que você tem a oferecer pelo cordão umbilical ou pelo leite, não esqueça disso. Reduzir processados e cortar pães, bolos e massas cheios de farinha branca já pode ajudar você e seu bebê a ter uma vida super saudável. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas e o que eu vou comer então? E para esse vídeo não ficar muito longo, vou fazer outro vídeo explicando tudo sobre quais alimentos você deve comer. Quais evitar e ainda te dar dicas para você montar seu cardápio. Vou deixar o vídeo aqui em cima nos cards, não deixe de assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e também compartilhe com suas amigas. Elas irão amar. Beijos e te vejo no próximo vídeo.